Vamos ver, então, agora que a gente já sabe fazer produto vetorial, como que a gente descreve torque né, de uma força como vetor. Okay? E agora a coisa é razoavelmente simples. Se o vetor força e o vetor posição de aplicação da força fazem um ângulo Φ entre eles, então o torque da força aplicada é simplesmente... Né, o módulo da, do torque é módulo de R, módulo de F, vezes seno de φ, e isso é a própria definição do módulo do produto vetorial entre R e F. Okay? Então, imagina que eu tenho uma roda e eu tenho uma porca aqui, tá? que está encruada e eu tenho que, tenho que desatarrachar. Então, eu pego, né? eu vou botar um sistema de coordenadas em cima, exatamente em cima do ponto de giro, Okay? e pego a minha chave de boca e tento desatarrachar a porca. O que, que eu vou fazer? Bom, vou, te... vou aplicar uma força sobre a chave de boca. Tá? O vetor posição do ponto de aplicação da força é esse daqui. E agora, né, como é que eu faço para calcular o produto vetorial desses dois vetores? Ou eu decomponho o meu vetor R né, em componentes X e Y, escrevo f em termos das componentes x e y né, ao longo dos vetores unitários e faço o produto vetorial do jeito que está na, naquele vídeo sobre, de, é, da parte 2 de produto vetorial, ou então eu simplesmente é, posso pegar, transladar meu sistema de coordenadas, translado tanto o vetor r como o vetor f para que eles fiquem com as caudas na origem, ok? E agora eu tenho que girar o vetor, F, o, desculpa, o vetor R pelo menor ângulo possível, de modo que ele, ele tenda a coincidir com o meu vetor F. Isso para determinar a direção e o sentido do meu vetor torque. Okay? Se eu faço isso, botando meus dedos da direita aqui ao longo de R e fechando para trazer em F, o meu vetor torque vai estar tá apontando para fora do plano da tela, ok? Esse símbolo aqui de um círculo com um pontinho é, o sim, é um símbolo que denota que tem um vetor apontando para fora do plano, ok? Nota que aqui eu estou supondo então que o meu vetor Z está apontando, meu eixo Z, perdão, está apontando para cima, está apontando para fora da tela. Por quê? Essa força aqui vai tender a produzir uma rotação em sentido anti-horário, ou seja, meu torque vai ter sinal positivo, portanto o vetor torque vai estar apontando na direção de Z crescente, ok? Se por outro lado eu quiser apertar essa porca, eu aplicaria uma força no sentido contrário, ok? E para calcular para onde está o vetor torque dessa força, eu simplesmente pego o meu vetor posição, eu faço o meu sistema de coordenadas aqui, translado R e F para que eles tenham as caudas sobre a origem, e agora tem que girar R pelo menor ângulo possível para que ele coincida com F. Se eu botar a minha mão direita com os dedos paralelos a R e fechar os dedos para empurrar R em direção a F, né, eu vou ter um vetor torque que entra no plano da tela. Ok? Então, o meu vetor torque vai estar tá apontando para baixo. Esse símbolo aqui né, de círculo com um x uh, dentro dele quer dizer que eu tenho um vetor torque, um vetor aqui qualquer, né, apontando para o centro da página, tá? para dentro da, da, do plano de divisão. Ok? Então, é, calcular o torque. Aí, né, vamos olhar também uma coisa, né? Essa força tende a produzir um movimento em sentido horário. Movimentos em sentido horário, lembra lá da convenção de sinais, né? É, são, uh, são, são torques negativos, componentes torques com componentes escalares negativas. Ou seja, né? nesse caso, meu vetor torque vai estar apontando no sentido decrescente do eixo Z. Ok? Então, imagina, imagina que eu tenho agora né, um, um disco girando aqui, tá certo? Pode ser uma roda de bicicleta, não tem problema. Vamos dizer que fosse uma roda de bicicleta ou um disco qualquer girando. Okay? E ele está girando para cá, com ω menor do que zero. Se eu aplicar uma força para... Uh, então, ele tem, né, na verdade, perdão, ele tem velocidade angular... Se, esse, se o eixo Z aponta para cá, a velocidade, o vetor velocidade angular dele está apontando para cá. Lembra lá dos vídeos anteriores. Se você não lembra, é hora de relembrar. Tá? Se eu aplicar uma força para cá, agora, o que, que esse disco vai fazer? Vai aumentar a velocidade dele, correto? Ele vai girar mais rápido. Tá? Então, se eu pegar o meu vetor, meu vetor R aqui e calcular o torque, tá? O torque está aqui, é R vetor F, né? eu translado imaginariamente esse vetor R para ele ter a cauda aqui, trago R para cá, regra da mão direita, meu torque vai estar tá apontando para cá. Mas nota que esse torque está fazendo com que o disco gire com velocidade angular cada vez maior. Quer dizer que a aceleração angular desse disco, está apontando no mesmo sentido do vetor velocidade angular, está certo? Então, né, eu vou ter esses vetores aqui. Se a força fosse aplicada para o outro lado, né, o que, que acontece? Eu teria um vetor velocidade angular aqui, um torque agora, né, como a força é aplicada para cá, o meu torque vai estar tá apontando no sentido oposto ao que está sendo mostrado aqui, tá bom? E o meu disco vai estar tendendo a desacelerar com essa força, se eu aplicar a força para cá. Okay? Então, o meu vetor velocidade, meu vetor uh, aceleração angular estaria apontando também no mesmo sentido do vetor torque. Tá? O que a gente vai ver no próximo vídeo é que, né, realmente, o torque e... A aceleração, a aceleração angular, como vetores, apontam sempre na mesma direção, o torque resultante de várias forças aplicadas, ok? Então, vai ter uma relação entre torque e aceleração angular. Tá? O ponto importante é saber, que vai, é saber que essa relação vai existir e que as convenções de sinais para torque, aceleração angular e velocidade angular são indicativos do sentido em que esses vetores apontam. Se o teu torque aponta no sentido positivo, né? é, um, é um torque positivo, ele o vetor torque vai apontar ao longo do eixo z na, no sentido crescente. Se teu torque for um torque, um torque de componente escalar negativa, o teu vetor torque vai estar tá apontando sentido decrescente do eixo Z. Mesma coisa para o vetor aceleração angular. Tá? Então a gente vai ver a parte de... o equivalente da segunda lei de Newton para as rotações no próximo vídeo.